Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar, de noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Passamos lá em seu turno, nos anos 40, a gente pode dizer que, assim, que era o universo é, das estrelas do rádio, estavam ali a Rádio Marique Veiga, a Rádio Nacional, a Rádio Tupi, e circulavam né, pelas ruas, pelos botequins, pelos bares, né, é, aquele conjunto, aquela enormidade de talentos e estrelas. Né. Era comum, a gente tem narrativas é, do Noel um pouco antes, outras narrativas, eles se encontravam lá embaixo para tomar um café, aproveitavam e negociavam uma próxima música. Os herdeiros da Tia Ciata, Tia Pedra do Sal, mas também o pessoal da Estilo a resistência. Então, a Praça Mauá e Sermonturno é um grande caldeirão é, cultural, assim, um lugar de enorme efervescência, de trocas e de dinâmicas culturais na cidade. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de nós.